Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, dia 19 de outubro. E depois de entrevistarmos o deputado estadual reeleito Caio França, do PSB, nós vamos conversar agora neste bloco com o padre Toninho da Igreja de São Judas Tadeu, ou melhor dizendo, do Santuário de São Judas Tadeu, há nove dias é, do dia de São Judas Tadeu, que acontece no é, dia 28 de outubro, o, que é Santo Padroeiro das Causas Impossíveis. Bom dia, Padre Toninho, prazer em recebê-lo. Muito lindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar em contato com. Ele. Conosco tudo isso. E não aproveitar a oportunidade, principalmente nesse dia que nós estamos iniciando a novena de São Judas Tadeu. Exatamente. E era isso, era exatamente isso, até, até a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, padre, é exatamente isso. Começa hoje a novena de São Judas Tadeu, até o dia 28, né? até o dia de São Judas, é isso mesmo, né? Temos aí imagens temos... Uh -huh, pois não, das missas e tudo mais. Pois não. Nós temos hoje, aliás, já fizemos uma primeira missa logo de manhã, e agora, às 19h, é a missa solene. São nove dias de preparação para a festa, até dia 27, e dia 28, então, nós temos uma vasta programação, quando nós estaremos, então, comemorando a festa de São Judas Tadeu, um dos santos cuja devoção se espalha cada vez mais, Sim. principalmente no nosso país e aqui entre nós, através do nosso santuário São Judas. Muito bem. E teremos, inclusive, a procissão luminosa, né, Patroninho? Isso, o encerramento vai se dar exatamente com a procissão luminosa no dia 28, se São Pedro permitir. Sim, vai permitir, Porque claro. Vai permitir. Não, não. <risos> em, em colaboração com São Judas, ele vai permitir, como não? <risos> é, eu, eu espero que ele... Que... Eles entram num acordo, né? Pois é. <risos> Tem que entrar. Toninho, é, ah, o, o, uma, uma, uma curiosidade. Esta festa de São, de São Judas Tadeu, essa é a primeira do santuário de, de São Judas? É, nós, é a primeira, né? Dia 16 de, de outubro de 2021, uhum. nós tivemos a, a elevação da paróquia a Santuário São Judas Tadeu. Sim. Domingo nós tivemos a Missa Solene, é, comemorando o primeiro aniversário. Então, este ano, a novena e a festa é o primeiro aniversário que nós estaremos comemorando, então, o aniversário da paróquia elevada santuário de de São Júlio da Portanto, a primeira festa no Santuário diocesano São Judas isso. Tadeu, em, em homenagem a, a São Judas Tadeu, no dia 28 de outubro. Isso. E a novena, começando hoje, portanto, todos os fiéis. Começando hoje. Começando hoje a novena, nove dias, até o dia da festa, não é isso, padre? Até o dia 27. Muito bem. Até o dia e no v... dia 28, então, nós temos uma programação aí, conforme você já mostrou aí também, né, mas divulgar, teremos no dia 28, Pois não, no dia 28 da programação. Toda a programação da programação de missas. E, e paralelamente, novembra, né? uhum. Pois não. paralelamente a essa programação religiosa, especificamente, nós teremos aí mas algumas atividades também, principalmente no dia, com um mini restaurante que vai funcionar. Sim. Né? E a venda de velas, flores, ah, aquilo que envolve também a solenidade de São Judas. Muito bem. E toda a população, não apenas a população do Marapé, mas todos os, os fiéis e tal, e que são devotos de São Judas Tadeu, estão todos convidados, né, padre, para que frequentem nosso ah, santuário já a partir de hoje, principalmente aqueles que fazem a novena de São Judas, que começa hoje. Isso. Também eu queria salientar que todas as noites na novena, as celebrações serão transmitidas pelas nossas redes. Olha só então. Pelo Instagram uhum. e pelo Facebook da Paróquia. Muito bem, temos Isso aqui. É uma forma também de chegar principalmente as pessoas que moram longe. Claro, claro. Os os doentes, as pessoas idosas que não têm possibilidade, pode acompanhar então a novena através das redes sociais. Muito bem, ótima, uma ótima iniciativa, permitindo assim que todos os fiéis possam acompanhar. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, Fernando. Estamos aqui com o Padre Toninho e é, o início da novena de São Judas, Tadeu, Fernando. Sem dúvida, Chico. Bom dia, Padre Toninho, vencedor do Santos ah, é? É, padre, é, gostaria de saber, padre, o que, que mudou nesse ano ano a paróquia para o Centroário, efetivamente, prático, o que, que mudou essa elevação nesse sentido da, da, da paróquia para o Centroário São Judas Tadeu, aí, que obviamente está muito animado aí com as mudanças, aí obviamente o impacto que isso vai ter nessa comemoração do primeiro aniversário. Então, para se é, receber a elevação, vamos dizer assim, de uma paróquia para santuário, não muda a paróquia, acrescenta sant, é, santuário. Deve ser, acima de tudo, um espaço local de devoção, de manifestação da devoção popular do povo. Com isso, a partir do momento em que foi recebeu-se a elevação do título sobre Santuário de São Judas, ela deve ser um espaço, acima de tudo, de acolhida, o uhum. né? um registro também das graças alcançadas pelas pessoas. Existe um livro que nós colocamos à disposição das pessoas para registrarem a graça alcançada por intercessão de São Judas. Aham. Uhum. É, principalmente a questão da acolhida, e também do atendimento diário, diário para aquelas pessoas que procuram confissão, orientação. Tem um padre sempre disponível para atender a, os devotos e as pessoas que vêm até o santuário, dando uma orientação espiritual, procurando também uma, uma ajuda em todos os sentidos. Então, o santuário acaba sendo um centro, de devoção, não só de devoção, mas de acolhida às pessoas que aqui procuram. As missas né, têm sido assim, muito concorrida né, e não é somente para o pessoal do bairro. A gente percebe que, por exemplo, nas missas, muita gente vem de fora, né, e outras de outros bairros, até mesmo de outras cidades da região. Isso dá um relevo todo principal, todo sentido para o santuário de Ocesano. Muito bem, aí está o santuário, a importância do santuário como um templo de devoção e de acolhimento, como bem disse o padre Toninho. Antônio, olha, nós eu queria reservar agora um minutinho para o senhor é, fazer um convite para todos os devotos de São Judas, para todos os fiéis da nossa cidade e da nossa região para que acompanhe a novena presencialmente ou mesmo pelas redes sociais até o dia 27, o dia que haverá a festa de São Gil do Estadeu, e depois, no dia 28, no dia consagrado ao padroeiro das causas impossíveis, tenhamos missas solenes, enfim, e todas as festividades. Por favor, Padre fique à vontade. Então eu passo aqui meu convite para que aqueles que puderem venham participar. Se você tem alguma dificuldade à noite, por exemplo, venha na missa, missa às 7 horas da manhã Sim. e às dezenove e trinta. Sete horas da manhã dá possibilidade para a pessoa vir à missa e ainda ir para o emprego, para o trabalho. Sim. E à noite a missa solene, todos os dias. Então fica aí o nosso convite, venha participar conosco, venha rezar. Lembrando que a transmissão pelas redes sociais, é especialmente para as pessoas que têm alguma dificuldade claro. e estão participando presencialmente. Uhum. Ou aqueles que moram fora, nós temos tido um retorno até de, de outros fora do Brasil e vão acompanhar, que já pedindo para participar e acompanhar da novembro. Então fica aí o meu convite, venha rezar conosco, venha agradecer a Deus, Venha louvar a Deus através do intercessor São Judas Tadeu, nosso padroeiro, tanto nas causas impossíveis. Muito bem, muito bem, Padre Toninho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Enfoque em em Manhã de Notícias, informando sobre a novena de São Judas Tadeu, sobre a festa, enfim, a data de 28 de outubro é o dia consagrado a São Judas Tadeu, é, o Patrono das Causas Impossíveis. E toda a programação às 7 horas da manhã, às 19h30, com missas no Sim. Santuário da Igreja São Judas Tadeu. Estão todos convidados, conforme disse o padre. Lembrando, Toninho. aqui no bairro do Marapé. No bairro do Marapé, claro, o famoso Onde está bairro localizado o Santuário. <risos> é isso mesmo. Muito bem, Patoninho muito obrigado ao senhor. E Eu que agradeço. Boa sorte, que corra tudo bem nesses dias que antecedem a, a comemoração. Sim, muito Deus obrigado Deus. pela oportunidade. Não por isso. Nós é agradecemos. Que Deus agradeço. abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado Padre Toninho. Fernando e Maria, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Padre Toninho. Também o deputado ah, Caio França, Caio que França. teve participação dos blocos anteriores. Daí, tá. Ótimo dia. Vamos ver se o Pedro conversa... Judas, claro. Pedro São Pedro tem andado nervoso. Não, vai conversar assim, vai correr tudo bem. Hoje vai ter reunião à tarde. Ah, é, é vão se São reunir. Pedro e, é, São Pedro e São Judas vão Vão se reunir de tarde. <risos> vão acertar os ponteiros aí. Tá certo, padre Toninho. Muito obrigado, padre Toninho. Que é, que, é, que é da, da do Santuário de São Judas Tadeu, no Marapé. Muito obrigado também ao deputado Caio França mais uma vez, ao Fernando de Maria, a toda a equipe técnica em nome do Felipe, e especialmente aos amigos internautas pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia